Um de aqui, ó. Muito estranho aqui, ó. Que já vai, já vai criar o um servidor, ó. Aqui. Aqui, ó. Criar o meu. ou eu coloco aqui, para o um clube ou comunidade, eu coloco... Eu escrevo exatamente assim, ó. Coisa... coisa é Coisado com... A coisa. Né? Desse jeito. Aí eu crio. Aí tá aqui, mano. Aí se eu digitar é... H, H, H, H Aí depois H Hado H Hado H do. H, do, H, do. H do, vai acontecer alguma coisa, chum deixa... Vai acontecer uma coisa, deixa eu apertar aqui E que... Saiba que é muito chum É muito doido Hey, Motherfucker! Como eu give me your lugar?